Histórias não contadas. Episódio Exélion e Earendil. O sol do meio do dia banhava a cidade de Gondolin. Suas ruas pavimentadas de pedra, com calçadas de mármore, belas casas e pátios, com jardins de flores de cores vívidas, eram realçadas pela luz em meio à brancura das paredes e muros. Suas altas torres de grande elegância e beleza, construídas em mármore branco e ricos detalhes, brilhavam reluzentes. As fontes também brilhavam em tons prateados, conforme suas quedas movimentavam a água. Na praça do rei, Excellion estava sentado na beirada do lago. A água balançava ondulante por conta das altas fontes que caíam, criando pequenas espumas. O elfo tocava uma melodia simples em sua flauta, com o som da música se misturando ao das águas e dos pássaros, que se aninhavam nas árvores do bosque ao redor do lago. Atrás de si se erguia a alva e grandiosa, a torre do rei. Duas esculturas em forma de árvores ladeavam o grande portão da torre. Uma era feita de ouro. Seu nome era Glingal. E a outra era feita de prata. Seu nome era Belville. A semelhança das duas árvores de Valinor turbam as fez com sua arte élfica, jamais dela se esquecendo, mesmo em meio à terrível passagem pelo gelo pungente de Eucarax. Diante de Ecthelion, mais abaixo, uma confusão de telhados, escadarias e ruas movimentadas por elfos em seu ir e vir podia ser vista em amplitude. Os guardas andando no alto dos muros mais abaixo eram apenas como pontos, que às vezes cintilavam quando o sol se refletia em suas armaduras. Mais adiante se via, em todo seu esplendor, o vale de Laden, com suas plantações em flor, seus caminhos ladeados por sebes bem cuidadas e aqui e ali um aglomerado de celeiros e pequenos lagos. Riachos menores cortavam as terras verdejantes. Ao fundo de toda aquela paisagem exuberante, os pinheiros se levantavam nas encostas das montanhas, até somente restarem as rochas com as pequenas quedas de água e, por fim, os picos nevados. Excellion parou de tocar. Uma criança subia correndo as escadarias de mármore que davam para a praça. Era seguida por uma bela elfa. — E Arendil! — gritou Hidril Calebrindal, filha do rei Turgon, esposa de Tuor, que é da raça dos homens. — Vá mais devagar, meu filho. Assim tropeças e cais diante de Excellion para a tua desonra — disse ela divertida. — Eu não estava a correr, minha mãe. Estava a dançar. Respondeu o menino igualmente divertido. E Arendil tinha agora seis anos na contagem do sol. Tarque mais para mim, Exelion. Quero continuar dançando. Suplicou o menino para Exelion, com sua voz doce e seus olhos muito azuis. Seria desonroso de minha parte não cumprimentar a princesa, tua mãe, e o príncipe, seu filho, primeiro. Ecthelion se colocou em pé e fez uma mesura. Estou muito honrado em ver-vos, majestade. Fez mais uma mesura para Earedil. E a vós também, meu príncipe? Earedil curvou a cabeça como mandavam as tradições, mas depois correu para os braços de Ecthelion, que se abaixou e o levantou no colo, abraçando-o com força. Ele ouviu a flauta no começo da escadaria e não pude mais alcançá-lo, disse Idril sorrindo. Ele sentiu tua falta durante a semana. Só voltamos hoje pela manhã de nosso turno nas montanhas, mas já estava me preparar para visitar-vos mais à tardinha. Queria tocar um pouco e andar pela cidade, descer até o mercado. Posso ir contigo, Exelion? Suplicou rapidamente Earendil. Por favor, mãe, deixa-me ir com Exelion. Seus olhos azuis se voltaram suplicantes para a mãe. Earendil, é o dia de descanso de Exelion. Deixe-o passear a contento. Mais tarde ele virá nos visitar e poderás dançar quantas músicas ele estiver disposto a tocar. Não te inquietes com isso, princesa disse Ecthelion colocando Earendil no chão, mas pegando sua mão. Terei muito prazer em levá-lo comigo. Mais tarde o levo à tua casa, se assim permitires. Se não te incomodares, creio que será algo bom para nós três. Dil riu. <risos> Preciso ver alguns pegaminhos na biblioteca de meu pai na torre. Seria mesmo um enfado para Earendil me esperar sem nada para fazer. Hidril se abaixou em frente a Earendil. — Quero que obedeças a Echthelion como se fosse a mim, entendeste? Earendil concordou com a cabeça, mal contendo a empolgação. — Perguntarei a ele como te comportaste quando voltarem do passeio, e disto dependerá tua sorte durante os próximos dias. — Agora me dê um abraço, pequeno príncipe. Earendil deu um forte abraço na mãe, e beijou a sua bochecha. Eccélion guardou a flauta em um bolso de sua túnica, pois naquele dia ele não estava de armadura. Então fez uma reverência a Hidril e seguiu para a escadaria que ficava atrás da torre e descia para o mercado. E Arendil andava ao seu lado, apertando forte a mão de Eccélion, com o sorriso e o olhar de felicidade que só as crianças conseguem dar. Excelion e Earendil desceram as longas escadarias que davam para o grande mercado sem pressa. Excelion pegava Earendil pelos braços e saltava alguns degraus com ele, fazendo o menino rir alto. Em outros momentos, Earendil contava as suas pequenas aventuras da semana. E Excelion ouvia atento, pois amava o pequeno Earendil e a sua voz era para ele tão bela quanto a música de sua flauta. Então eu tratei do cisne com a ajuda de minha mãe e a sua asa Sarou. Depois, descemos até ao vale e o deixamos no lago com os outros cisnes. Eu gosto muito dos cisnes. Tu também gostas de cisnes? Creio que todos os elfos gostam de cisnes, Arendil. Eles nos lembram do mar. E o mar nos lembra do que há além dele. As terras imortais. É de onde nós viemos e para onde voltamos, quer pelo cansaço, quer pela morte. Os cisnes são a lembrança de que temos um lar além das montanhas e das grandes águas. E Arendil ficou pensativo. Minha mãe já me contou sobre esse lugar. O mar deve ser bonito. Minha mãe disse que, antes de Gondolin, as terras perto do mar eram uma morada de nosso povo. Sim, mar era um lugar muito belo. Diante dela ficava o grande mar. Andávamos sobre ele com barcos, assim como os pequenos barcos com os quais andas por sobre os lagos nos vales. Mas eu prefiro voar andar de barco. Voar como cisnes. Eles são lindos voando, não acha, Texelion? De Deveras, respondeu Excellion sorrindo. Teu pai já tem asas em seu elmo. Quem sabe os Valar tenham piedade de ti e tu ganhes algumas asas nas costas. Os dois riram e então chegaram à balbúrdia do grande mercado. Earend o olhava e apontava sem parar. Havia desde frutas e alimentos a brinquedos e vestes. Toda a arte e saber dos elfos misturada em muitas tendas, casas e sobrados. No centro do grande pátio havia uma pequena praça, com um belo gramado, floreiras e uma grande árvore, com extensos galhos frondosos que se esticavam para todas as direções. Excelion comprou para Yarendil uma lamparina que mudava de cor conforme a pessoa girasse as várias partes que a formavam. Ele mexia a lamparina, encantado a cada vez que ela mudava de cor. Estavam seguindo em direção a um dos bancos da praça e o menino estava tão absorto com seu presente que acabou se chocando com um elfo que vinha na direção oposta. A lamparina caiu de sua mão e teria se espatifado se não fosse a agilidade de Exelion que a agarrou antes que ela chegasse ao chão. — Que surpresa ver-te aqui a luz do dia, Maiglin! — disse Exelion devolvendo o brinquedo a Earendil. — Pensei que tivesses preferência pelos banquetes da noite aos passeios nos mercados durante o dia. Maiglin sorriu fingidamente, entendendo a ironia de Erthelyn. — Receio que as provisões para os banquetes da noite precisem ser comprados nos mercados durante o dia. Disse Maiglin, devolvendo a ironia. Então olhou para Earendil, e depois olhou ao redor, como se procurasse alguém. Finalmente continuou. E vós, passeando com o jovem príncipe? Ele fez uma mesura ao menino e ele retribuiu com um meneio de cabeça formal. Sim, faz tempo que não vejo, o príncipe. Passei a semana nas montanhas, como deves saber. E, por falar nelas, nunca mais te vi nas montanhas à busca de novos minérios para as forjas, nem nos turnos de tua casa. O que houve? Adquiriste medo das montanhas? Maeglin ficou desconcertado por alguns segundos, mas logo se recuperou. Andei muito mais pelas montanhas de Beleriand do que qualquer elfo de Gondolin. Incontáveis foram as vezes que fui às Eregluin Luin negociar com os anãos de Belegost em Dogrod. Então, com certeza, não há medo das montanhas em mim. De fato, por muitos anos tenho negligenciado minha vida pessoal me dedicando em demasia ao meu trabalho. Estou remediando esse terrível mal que fiz a mim mesmo, e meus soldados têm feito os turnos necessários a contento. Não me lembro de ouvir queixa alguma de meu tio, o rei, quanto à minha casa. Alfinetou Maiglin. Sim, o rei está muito contente com o vosso trabalho. Ah, foi apenas curiosidade minha. Disse Xelion fingindo um sorriso. Bem, precisamos ir. Ainda temos muitos lugares para visitar. Boas compras e bom banquete, Maeglin, filho de Aredel. Que tenhas um bom caminho diante de ti. Exelion fez um meneio de cabeça que Maeglin retribuiu. Exelion e Earendil seguiram em direção à praça. Maeglin ficou observando o elfo e o príncipe até eles sumirem de vista. Sua mandíbula estava cerrada. E seu punho fechado. A raiva e o medo lhe tomando a mente. O descanso debaixo da grande árvore frondosa reanimou Exhelion e Earedil. Que seguiram então seu passeio pelo mercado. Muito tempo ficaram na loja de tapeçarias. Os desenhos nos tapetes contavam dos grandes feitos dos Valar, dos elfos e dos homens. Hexelion os começou a narrar com voz dramática, apontando o desenho no tapete correspondente à história contada. Earendil recebia cada palavra com avidez. Suas histórias preferidas eram a dos Valar. Seu poder e feitos o deixavam admirado. Quando a tarde a muito já avançava e de histórias eles já haviam se saciado, seguiram pela rua principal até o mercado menor, que ficava mais ao sul da cidade. Há uma pequena loja perto do grande muro. Quero que a conheças, meu príncipe. Sei que irás gostar. Excellion disse pelo caminho. O que ela vende, Excellion? Perguntou um menino curioso, andando ao seu lado. — Quando chegarmos lá, tu saberás — disse Excellion divertido. E Arendil fez Excellion apressar o passo. Sua curiosidade infantil o dominava. O mercado menor não estava tão movimentado. Não havia tendas como no grande mercado. Apenas pequenas lojas e algumas tavernas, com belas luminárias e mesas do lado de fora. As casas e sobrados rodeavam uma pequena praça com uma fonte no centro. Vários transeuntes e comerciantes paravam para olhar o príncipe e o senhor das fontes passarem. Quando chegaram perto das lojas que ficavam perto do grande muro, Earendil soltou a mão de Ecthelion e correu para a última loja da rua. Ela estava repleta de instrumentos musicais. harpas, tambores, alaúdes e flautas. Flautas de vários tamanhos e cores. E andava de um lado para o outro na loja, mas por fim parou diante das flautas, olhando encantado cada uma delas. — Escolhe uma e será tua — disse Excelion, chegando até ele. Earend o olhou espantado, sem acreditar no que ouvira. — Por isso te trouxe aqui, pequeno amigo. Terás tua flauta e te ensinarei a tocá-la. Então poderás acompanhar a harpa de teu pai nos banquetes do rei. O que achas? E Arendil não respondeu. Com muita alegria, começou a escolher a sua futura flauta. Depois de ficar um bom tempo pensando diante de três das mais belas flautas do lugar, escolheu uma de madeira muito clara, com cisnes trabalhados nas bordas. Eccélion pediu que ele a experimentasse. O som que o pequeno elfo tirou de seu novo instrumento não foi dos melhores, mas já demonstrava que seria um bom músico, assim como era o seu pai. Excellion pagou a flauta ao comerciante, e os dois voltaram à praça com a fonte, que agora jorrava águas douradas, pois a luz do entardecer já começava a cobrir a cidade. Excellion, guardião do grande portão! gritou uma voz ao lado deles. Era Glorfindel, sentado numa das mesas da taverna. Também não usava armadura e erguia uma caneca convidando os dois a se juntarem a ele. E correu à frente de Eccélion mostrando sua nova flauta. — Olha, Glorfindel, Eccélion presenteou-me com ela. Não é linda? Eu que escolhi. — E escolheste muito bem, meu príncipe. Os entalhes são de uma beleza sem igual. É o melhor artesão de Gondolin. Minha flauta também veio de sua oficina. Disse sentando ao lado do amigo e colocando Earendil em seu colo. Este agora só tinha tensões para sua nova flauta. Também descansando, Glorfindel da Casa da Flor Dourada, molhando um pouco a garganta. Respondeu Glorfindel, colocando uma caneca cheia diante de Exelion e lhe empurrando para mais perto os pequenos bolos que ele beliscava junto à bebida. — Um suco para o jovem príncipe, Gelmir, por favor! — pediu alto para o dono da taverna. Quando o suco foi posto na mesa diante de Arendil, ele percebeu tanto a bebida e a bandeja de pequenos bolos. Só então deixou a flauta de lado e encheu uma mão de bolos e a outra com a caneca de suco. — Encontrei o sobrinho do rei no grande mercado mais cedo. Disse Exelion depois de um grande gole de bebida. Em plena luz do dia? Disse Glorfindel fingindo espanto. Deve estar preparando mais um banquete para conquistar os elfos de maior influência nas casas. Foi o que pensei também. Respondeu Exelion. Maeglin mudou muito desde que passou aquele longo tempo nas montanhas. Ele diz que a demora foi causada por um ataque de orques que os obrigou a ficarem escondidos por vários dias. Mas a princesa Hidril e Tuor, seu marido, não lhe creem as palavras. E compartilho de suas desconfianças também. Há um intento maligno no coração do sobrinho do rei. Tenho as mesmas desconfianças que vós, observou Glorfindel. Já conversei com Tuor sobre isso muitas vezes. Mas Maeglin tem toda a estima do rei Turgo. Infelizmente não há muito que possamos fazer a não ser manter vigilância. Ecfelion concordou com a cabeça. Depois tomou o último gole da caneca. Ah, a sol já começa a descer noeste. No Preciso levar o príncipe para sua casa. Mas podemos conversar mais tarde no Palácio da Guarda, se assim quiseres. Estou indo para o mesmo lugar que vós. Fui convidado por Tuor para cear em sua casa esta noite. Creio que o mesmo convite será estendido a ti quando lá chegares. Podemos ir juntos pelo caminho, se assim desejares. Disse Glorfindel, depois de tomar seu último gole de bebida. Parece que a noite será ainda melhor do que o dia que se passou. Disse Cthelion, alegre, colocando Earendil no chão e se levantando. Depois de pagarem a Gelmyth, seguiram para uma escadaria que levava as ameias do alto muro e por ele cortaram caminho até a casa de Tuor, que ficava numa torre entre o um muro na parte sul da cidade. Enquanto caminhavam pelas ameias, Earendil, agora no colo de Glorfindel, olhava a luz solar sumindo atrás das montanhas, e as sombras pairando sobre todo o vale, que se preparava para o seu descanso noturno. E Arendil entrou correndo pela porta, mostrando sua nova flauta com a mão erguida. Tuor, que estava em pé perto das grandes janelas que davam para o vale, recebeu o um filho em seu colo, enquanto ele contava empolgado como receber a flauta de Xelion, e agora iria tocar junto com o pai nos banquetes. E até aprenderes as notas com precisão, os dias de paz estarão banidos desta torre. Disse Tuor com uma risada sonora. Tuor se virou para Estelion que vinha atrás de Glorfindel e acabara de fechar a porta de entrada. Se vós não vos apressardes em ensinar as belas notas a este aprendiz, jogarei os dois com as vossas belas flautas na fonte do rei. E Arendil tocou uma nota toscamente na flauta de propósito, e todos na sala riram. Hidril Celebrindal desceu suavemente a escada que subia junto à parede da sala redonda. Com seus pés descalços, fazendo o vestido azul como um céu de verão farfalhar nos degraus. E o desceu do colo do pai e foi correndo em direção à mãe, contando-lhe de sua flauta e do seu dia com Ectelion. Falando rápido e sem parar de tanta euforia, Hidril o ouviu atentamente, e olhou maravilhada sua nova flauta Eu que escolhi, mamãe Disse o pequeno elfo orgulhoso Ah, é muito bela Sei que entoará as canções dignas dos salões do rei com ela Respondeu Hídrio amorosa Então se virou para Excellion e Glorfindel E vós ficareis para cear conosco Voronve está lá em cima Me ajudando com os pergaminhos Ele também ficará para cear Vou não vez está aqui? perguntou Earendil mal contendo a animação. Vou até ele e lhe contarei sobre minha nova flauta. O pequeno Earendil não esperou a mãe falar e já subia as escadas correndo. Earendil, tu precisas lavar-te, meu filho. Mas Earendil já sumira de vista. Tuor e Idril convidaram Ecelion e Glorfindel para sentarem perto das janelas. E assim conversaram até que a penumbra se transformasse em noite e apenas as estrelas de Varda iluminassem o vale. Sobre as boas coisas conversaram e alentaram o espírito. Mas o pesar não pôde ser esquecido, pois Vectelion contara de seu encontro com Maeglin no grande mercado. — Como anda a construção do túnel? — perguntou Glorfindel. Ela progride, falou Tuor, mas por conta do segredo que precisamos manter, o trabalho é lento. As rochas do monte de Amanguara são como ferro, e a pedra no fundo do vale de Tumbladen como aço forjado. Mas pelo desejo de humo temos feito muito mais do que imaginávamos, mas ainda falta outro tanto para escavar. Acham que realmente chegaremos ao ponto de termos de fugir de nossa bela cidade? Maiglin é astuto e traiçoeiro, mas não tem poder para tanto. Disse Ectelion. Os sonhos que tive com Maiglin jogando Earendil no fogo, e depois Tuor e a mim são presságios vindos de Hugo — disse Idril com tristeza, sentada mais perto da janela banhada pela luz azulada de uma lamparina no teto. Não esqueçam da missão que trouxe meu marido a esta cidade. Ainda lembro claramente das palavras de Ulmo. Quando eu lhe mandar meu mensageiro de Mar, teus salões estarão em perigo de fogo. Não sei como ou quando chegará, mas o aviso de Ulmo nos foi dado e é preciso que nos preparemos. Uma pena que meu pai ouça mais os conselhos de Maeglin que os nossos. — Teu pai é sábio — disse Tuor a Quando as garras de Melkor ameaçaram vosso lar em Vinyamar, ele vos tirou de lá e vos trouxe para a segurança aqui em Gondolin, projetando e construindo toda esta maravilha que se vê. — Ele nos ouvirá quando a hora do desespero chegar uma advertiu meu pai a não amar demais a obra de suas mãos. Lhe disse que isso seria sua ruína. Turgol não amava amar como ama Gondolin. Suas esperanças agora não se fiam mais no oeste, além dos mares divisores. Se fiam em seus arcos, flechas e espadas. Meu coração se angustia por meu pai. Tuor se levantou e sentou ao lado de Ídil, Abraçando-a. — Teu pai ama o povo de Gondolin. Quando este estiver em perigo, ele não deixará de fazer o que for possível para salvá-lo. Disse tua tentando confortar Idril. Assim espero, tua Assim espero. Disse Idril abraçando forte o marido. Mais tarde, a sombra havia passado. E a comunhão do Cear à mesa acalentou as mentes e os corações. E não mais falaram de pesares e medos, mas daquilo que alegra e apazigua o espírito. Suas primeiras lições de música, Earendil o teve naquela noite, e singelas melodias já entoava com firmeza. Ecfélion fazia sua flauta correr pelas notas, acompanhado pela harpa de tua que a dedilhava com grande destreza, e a torre se encheu de música e risos, esquecendo o mal que rodava as montanhas circundantes.